Vamos continuar então com nossa série sobre tipos de navio, parte 3. Dessa vez vamos falar sobre os graneleiros Os graneleiros gente, eles têm uma importância grande na, no comércio, né? Porque eles carregam carga a granel mesmo, tá? Eles antigamente carregavam em sacas, é, depois foram aperfeiçoando, é, foram tran se transformando cada, em navios cada vez maiores e... O próprio granelheiro, a característica principal dele é que ele carrega o granel em granel mesmo. Né? Antigamente se carregava em sacas, agora não. A gente carrega, joga o granel dentro do purão. E eu vou mostrar para vocês aqui, contar um pouquinho do histórico dos granelheiros. Vamos falar sobre o carregamento de sal. Sobre também o carregamento de trigo. E essa vai ser a primeira parte dos granelheiros. Tá? Eu vou fazer a segunda parte dos granelheiros, que eu vou falar sobre... O carregamento de bauxita, que erroneamente as pessoas né, que não conhecem a marinha mercante chamam de bauxiteiros. Ficou sendo uma gíria, mas na realidade são navios graneleiros que transportam bauxita. É outro tipo de carregamento, é outra história. Vocês vão conhecer algumas coisas agradáveis sobre a areia branca. Né? A cidade lá termi... é onde tem próxima areia branca, quer dizer, próxima, relativamente, né? bem distante no mar o fabuloso terminal marítimo né, de areia branca, o terminal salineiro chamado Termisa, né, onde a gente carregava, né, onde nós que navegávamos para lá carregávamos sal e traíamos, trazíamos, trazíamos para Arraial do Cabo. Vamos conhecer essa história dos granelheiros, do carregamento de sal e do carregamento de trigo. Bem... Então, gente, com relação ao histórico dos granelheiros, os granelheiros antigamente eram bem menores, né? Eles não tinham todo o aparato que tem hoje. E eles carregavam o granel, na maioria das vezes, em fardos ou em sacas, né? E sisal era muito transportado, principalmente porque os cabos de navio naquele tempo eram todos feitos de sisal. Né? Hoje em dia não, é poliutireno, polio, é poliuretireno, é um outro material... Tá? que eu não me recordo o nome agora eu vou colocar aqui para vocês aqui vou botar aqui embaixo aqui escrito para vocês já já daqui a pouco tá uma coisa assim é uma, é diferente é uma fibra é uma fibra sintética o, o sisal foi proibido né principalmente porque ele pega fogo fácil né? então é... esses navios eles começaram com o tempo a ficar cada vez maiores e abandonar as sacarias e começar a carregar é, o próprio granel dentro dele. Então o que que acontece? Esses navios, eles, como vocês podem lembrar lá do meu vídeo sobre tipos de navio, vocês vão notar que os graneleiros, eles têm a característica deles de terem os guindastes, né? Vários os vários, vários guindastes, assim, cinco guindastes e vários porões. Então, quando o navio chegava no terminal para carregar, por exemplo, na termisa, lá em areia branca, né, para carregar sal, a gente colocava esses guindastes para fora do navio, o navio atracava na termisa, né, a gente encostava através de rebocadores, e a partir daí a gente preparava o navio para fazer o carregamento. Né, e carregava, fazia o carregamento do, do sal a granel, era sal grosso né, que a gente carregava, e a gente trazia esse sal para a raial do cabo. E como é que é feito esse carregamento? Esse carregamento, ele, você tem que calcular, antes de você chegar no porto, você tem que fazer todo o plano de carga, você não pode colocar o sal todo dentro do, de um porão só, não, não pode encher um porão inteiro para depois encher outro, não. Você tem que ir calculando mais ou menos a estabilidade, o equilíbrio do navio, as forças com que a carga vai fazendo no costado do, do navio, para que ele não quebre. Porque se você carregar primeiro nas pontas, encher os dois porões da proa e da popa, o navio vai quebrar no meio. E se você carregar primeiro somente o porão do centro do navio, o navio vai quebrar no meio, pelo centro. Então você tem que calcular todas essas passagens. Ou seja, é, começa a carregar num porão, depois passa por outro, depois passa para o outro. Isso vai acarretar numa uma série de manobras. Ali, quando a gente atraca na termisa... Tá? O navio fica encostado numa posição que ele vai começar a carregar naquele porão que foi programado. Quando ele vai mudar de porão, muitas vezes o navio tem que manobrar. Ele tem que manobrar ao longo do cais, ao longo dessa, desse terminal, para que possa possibilitar o carregador a entrar dentro do porão para carregar o porão correto para carregar o próximo da vez, né? Na, na sequência correta lá do carregamento. E como é que você controla isso? Você tem que se preocupar com o calado do navio, com... lembra quando eu falei sobre estabilidade aqui? Que tem aquele disco encostado do navio, disco de Prinsson, que você tem que ter um afundamento, vamos dizer assim, uma... o máximo que você pode ter de navio embaixo d'água, para você não perder estabilidade, para o navio não ir para o fundo. Então você tem que respeitar isso tudo, né? E você, quando carrega em água salgada, trazendo de água salgada para água salgada, como é o caso de areia branca, você vende areia branca, que é água salgada, lá no Rio Grande do Norte, e traz para a Raial do Cabo, que também é água salgada. É bem diferente de você carregar, vamos dizer, bauxita na Amazônia, e você carregar, é, navegar por água doce durante um bom tempo, ainda mais em lugares onde tem lugares trechos do Rio Amazonas mais rasos. você Além de ter a preocupação com o peso do navio, com a com a quantidade de carga que você tem no navio você tem que ter a preocupação com a profundidade por onde você vai passar para você não encalhar então isso vai ser no vai ser explicado no próximo capítulo tá que eu vou dividir aqui como eu falei o granelheiro em duas partes então a, a gente se aproximava de areia branca no caso do carregamento do sal e se aproximando de areia branca eu já estava com o plano de carga todo pronto né? todas as passagens quer dizer o que significam as passagens é, nós vamos carregar primeiro em tal purão, depois em tal purão, depois em tal purão. Tanta quantidade. E ficava uma pessoa lá do terminal controlando. é Quanto já chegou de sal? Quanto já chegou de sal? E de vez em quando a gente fazia uma arqueação. O que, que é arqueação? Arqueação em Maria Mercante é você pesar o navio. Tá? Porque como é que você vai ter, como é que você vai calcular o peso do sal grosso a granel que está a bordo. Quando você carrega contêiner no conteneiro, você tem o peso do contêiner, você soma o peso dos contêiner, você tem o peso da carga total. Mas no caso do granel, não. Não tem como você pesar o granel. Então você pesa o navio inteiro. Como é que você faz para pesar o navio inteiro? Pelo cálculo da arqueação. Você desce no navio, tem a escada de quebra-peito, tá? que é aquela escada que fica de, com cordas, com madeira do lado do navio. Você desce, desce numa lancha, e você vai ler os seis calados do navio, as seis marcas de calado que ficou em volta do navio. E com aquelas seis leituras daquela parte do navio que está para baixo d'água, você vai entrar num cálculo e nesse cálculo você vai calcular o peso total do navio, quanto o navio está pesando. Aí você diminui dessa conta o peso do navio leve, sem carga, sem lastro, é, sem combustível, sem nada. O que sobrar é o que? É a carga, é o sal. Aí você tem o peso do sal. Quando você vai chegando no final do carregamento, você chega na parte que você tem que controlar qual é o calado que você quer sair dali. Qual é o calado que você tem que chegar lá no outro porto. Em Arraial do Cabo, por exemplo, tinha um calado máximo que você podia entrar no porto. Senão você não entrava. Então você tinha que calcular toda a viagem, o, a, o consumo de combustível. E conforme você vai consumindo combustível, é claro que o calado vai alterando. E você tem que carregar o máximo possível dentro do contratado para você chegar em real do cabo e ter aquela, aquele valor de carga, aquele peso. Então a gente fazia o que a gente chamava de trimagem, que é quando, tiver, quando estava chegando no final do carregamento, é você descer, fazer todo o cálculo de arqueação e ficar junto com o carregador ali com o rádio, né, com o off -talk na mão e ele controlando. Olha, bota mais tanto no tal, bota mais tanto no corontal, até terminar, chegar no calado. E você vê, chegou no calado, para o carregamento. Aí sim, você parava o carregamento, fazia o cálculo e aí você partia em paz para o porto de destino. Assim que chegava no porto de destino, a primeira coisa que se fazia quando se chegava lá, no caso em Arraial do Cabo, que a gente levava, ou então para Santos, era fazer arqueação de chegada. Você ia conferir o total de carga que tinha com a arqueação que foi feita lá em Areia Branca. Certo? Então, é, o que acontecia de interessante nisso aí? Quando a gente chegava para atracar em areia branca com o navio, atracar no terminal, o navio ele, ele tinha, ele não tem, não é igual o um caixa comum, tem aqueles cabeços, né? Tem, tem alguns cabeços ali no terminal, mas é para você botar alguns cabos assim é, ali no meio, mais ou menos, mais ou menos no centro né, da, da, do terminal. Mas nas pontas, quando você bota os cabos para a proa e na popa, para segurar o navio, existiam boias flutuantes. Existem boias flutuantes, que eu tô, vou mostrar para vocês aqui na figura, apontar para a seta. E nessas boias vinha um bote, vinha um, um, uma, uma, um botezinho, e tinha uns amarradores. Eles vinham já de sunga de banho. Olha só, eles pulavam da lanchinha para cima da boia, a gente passava o um cabo para eles, cabo grande, de duas polegadas, né, pesados, eles puxavam aquele, as, aqueles cabos e eles colocavam aquele, aqueles cabos na boia. Ficavam se equilibrando ali na boia. A gente ia puxando, é, esticando os cabos para segurar o navio. É, esticar cabo, que a gente chama, em, que a gente fala na marinha mercante, é tesar. Então, você tesa o cabo quando você está é, apertando ele. E quando você está afrouxando o cabo, você diz que você está solecando. São termos de marinha. Então, o grande Problema: o grande perigo seria você puxar demais aquele cabo, pesar demais aquele cabo, aquele cabo partir e com certeza ele atingiria algum daqueles amarradores que estavam lá trabalhando, colocando o carro com o cabo na boia, certo? E cabo, gente, não parte. Cabo de navio não é igual a desenho animado que vai partindo aos pouquinhos até ficar só aquele pedacinho fininho. Não, ele parte de uma vez, é um estalo, pá. E ele pode tanto ir para cima da boia, como pode vir para cima do navio. E quando ele pega alguém, quando o cabo parte, pega alguém pelo meio, ele corta a pessoa ao meio. É uma, é uma chicotada segura que é capaz de cortar uma pessoa ao meio. Então aquilo era um grande risco. Né? Inclusive foi tema da minha monografia, quando eu fiz curso de comandante, e que eu problematizei esse caso do salto na boia. Quem trabalhou em petroleiro, quem já trabalhou em petroleiro, conhece as monoboias de amarração também, né? Onde os navios são amarrados, que também é feito o mesmo processo. Mais ou menos o mesmo processo. Então, gente, é, essa é a, a questão do, do granelheiro, do carregamento, certo? Você pesa o navio inteiro fazendo arqueação. eu estou colo colocando para vocês aqui imagens de planilhas de arqueação, né? Que você pode fazer tanto no, na mão calculando com as tabelas que tem a bordo, ou então com softwares, com planilhas do Excel, que nós tínhamos planilhas do Excel pronta. Inclusive na hora da trimagem, a gente descia na lancha com o laptop na mochila e fazia a trimagem já fazendo cálculo com o próprio laptop dentro da lancha, calculando até mandar parar, principalmente quando carregava a bauxita, que eu vou mostrar para vocês como era no, no, próximo, no próximo vídeo, certo? na, na segunda parte dos granileiros. No caso de areia branca, para você ir do terminal de areia branca até a areia, areia branca, no caso do terminal de sal, né? no, terminal, no terminal de carregamento de sal, a termisa, até o porto de areia branca, eram duas horas mais ou menos e meia de lancha que você levava. E tinha que ir em horários certos. Por quê? Porque a maré baixava e tinha momentos que você não podia chegar em areia branca por você encalhar com a lancha. Tá? Então, tinha os horários certos que você podia ir. Então, quem precisava ir para a terra, principalmente, tinha muitos tripulantes que moravam em Areia Branca, até para visitar suas famílias, eles tinham que pegar as lanchas no, nos horários certos, para poder ir em casa e voltar no dia seguinte. Os outros colegas cobriam o trabalho deles, aquela coisa, né? até que eles voltassem de casa. Eles iam lá, viam a família, é, visitavam suas famílias e depois voltavam para bordo. Tinham que vir naqueles horários certos. Eu vou mostrar, estou mostrando para vocês aqui também o, o mapa, né, do Google Maps, né, tem aqui a distância. E também vou deixar de brinde aqui para vocês o maior graneleiro do mundo, no caso em 2016. Sempre quando eu falo em maior do mundo, como eu falei no caso dos conteneiros, isso está sempre em aberto, né, porque tem sempre um navio sendo construído, que é maior do que esse, sempre vai aparecer um comentário, ah, tem um maior que esse... Mas, em, por, por enquanto, em 2018, era esse navio aqui, tá? Que era o, era o maior, não sei se vai continuar sendo, o maior navio granelheiro do mundo, tá? Olha, gente, é muito bonito ver um pôr de sol em areia branca, tá? Eu tenho fotos muito boas, tenho no meu Flickr uma série toda feita de fotos que eu fiz em areia branca, com pôr de sol, inclusive, né? É, vocês podem visitar o meu Flickr, eu vou deixar aqui na descrição do canal também o... Eu o meu álbum de areia branca, vocês podem visitar lá. E tem também um, um álbum muito interessante chamado Cores do Mar, onde vocês vão perceber que a, a coloração do mar ela tem muito a ver com o estado do céu. Ela reflete o estado do céu. Se o céu está cinza, o mar está cinza. Se o céu está tá azul, o mar pode estar mais azul. E dependendo do lugar onde vocês estiverem, por exemplo, Fortaleza, o mar é verde, mas verde claro, é um, é um verde lindo. Daí vem José de Alencar, verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta Jandaia. É o início do romance Iracema, né? de José de Alencar, que é a lenda do Ceará. certo? Lá em Areia Branca, o mar era verde também, mas não tão verde quanto o Ceará, mas também era bonito de se ver. E cada pôr de sol, melhor do que o outro. Pena que naquele tempo, eu não tinha a prática que tinha hoje. E nem também, quando eu estava manobrando, eu podia parar para tirar foto, porque manobras de atracação a gente tem que ter muita atenção, principalmente ali na termisa. É uma manobra de risco. Essas manobras de navio, que você vai anda com o navio ao longo da, do terminal para você passar o, o carregamento de um porão para o outro, também é complicado. O fato de você descer na escada de portaló, também no início dá um pouquinho de paura. Né? Porque se você não souber descer naquela escada ali, eu falei escada de portaló? Perdão, escada de quebra-peito. tá? O fato de você descer naquela escada, se você não souber descer, você vai ficar pendurado ali, vai com o corpo para trás e você pode até cair na água. Então a gente já descia com o colete de salva-vida. Que não fosse o caso a gente cair na água, com certeza a lancha vinha buscar a gente ali. A gente não ia morrer afogado. o colete salva-vida, tudo certinho. Mas você tem que saber, tem que ter prática de descer numa, numa escada de quebra-peito. E normalmente o navio é graneleiro, o navio que eu viajava era bem alto. E quando ele chega no porto, a gente vai fazer a primeira arqueação, a de chegada para... Calcular o peso do navio sem a carga, né, como é que ele está. Ele está bem alto, está com questão de 10 metros de altura do, em relação ao nível da água. Então, você vai descer 10 metros de escada de quebra-peito, nessa escada aqui. Entende? Então, é, tem que ter prática nisso aqui, não é tão simples assim. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Tá? Eu fico aqui com um abraço, me despedindo de vocês. É, aqui na descrição do vídeo estão todos os canais da resistência. Da Resistência Científica, inscrevam-se no nos canais, tá? vão lá visitar os canais dos nossos colegas, se inscrevam neles, deixem aqui o seu like, tá? deixem um comentário, é, falem se vocês já ouviram falar de algum granelheiro maior do que esse, com certeza já deve ter algum aí sendo construído. Né? E um abraço para todos e tchau, tchau.